aqui é o Marco Antônio, gerente de produtos da Contele, vamos ver aqui sobre auto planejamento de visitas, você vai acessar esse, essa função aqui pelo menu, tá? É só abrir o menu aqui planejamento agendar, vim aqui na função planejamento, tá bom? Então já estou com ela aberta, vou fechar aqui. O que que é isso daqui? Aqui é uma listagem, tá? Que vai ter todos os seus planejamentos realizados. E o que que o auto planejamento faz? Ele, tem um, um, ele vai utilizar um algoritmo nosso, da Contele, que a gente criou para fazer a melhor distribuição, para fazer o melhor agendamento possível. Então o conceito é, selecione vários locais que são os seus clientes e selecione quais são os usuários e deixa aqui, é, simplificando aqui o conceito, deixa aqui a Contele vai fazer o resto aqui, vai utilizar o nosso melhor algoritmo aqui para fazer esse planejamento de visitas. Eu vou direto aqui e a gente vai voltar nessa tela depois, tá bom? Então, eu já falei que a gente precisa selecionar locais e usuários e deixar que o sistema faça o planejamento, né, o agendamento. Então, é o que já vem filtrado aqui inicialmente e que tem as parametrizações aqui que você vai fazer, tá bom? Eu vou direto aqui, seguinte, se atentem sempre a esse número aqui em cima, que aqui são os locais, e esse número vai mudando conforme você vai fazendo uh, os filtros aqui na lateral e aqui também, tá? Aqui os usuários também. Então, o, o inicial é o raio, né? mas você pode, você pode utilizar um raio maior ou menor e fazer os filtros aqui do lado. Vamos lá, tá? Primeira coisa aqui, segue a sequência na hora de você fazer um banjamento, que é definir quando que começa isso. Tá? Ele vai começar dia 8, dia 12. né? Que dia que vai começar isso aqui? Coloca aqui a data inicial. Qual a data inicial das primeiras visitas que vamos ter? Tá, ele já vai vir com a data de sempre do dia de amanhã, você pode vir aqui e mudar no calendário. Escolha os dias da semana que vai ter, se é segunda a sexta, se, se for pular quinta, você pode tirar quinta-feira aqui. Aqui não tem conceito, não tem segredo, né? você vai selecionar o que você tiver é, a, a sua necessidade. Quantas visitas por dia tá? vai ter cada, é, cada, cada, cada, cada usuário, né? até quantas visitas ele vai agendar por dia. Aposto disso, ele vai considerar esse algoritmo e jogar para o dia seguinte. Ah, então o conceito aqui é o seguinte, é, se é uma região que você já trabalhou, já conhece, você pode utilizar nosso dashboard e ver qual que é a média, né, ver qual que é o ranking, ver quem que faz mais, ver a média também e trabalhar com um número próximo a isso, tá bom? Então é, se é um lugar que você já fez a visita, se não for um lugar que você não costuma visitar, um lugar novo, você não sabe como é que vai ser a causa do deslocamento. Nesse exemplo aqui a gente tem locais próximos, né? então isso também muda muito né? a, a questão né? o tempo de deslocamento. Você, eu sugiro que você faça um, um, um planejamento men, menor, né? escolha menos locais inicialmente para você medir isso e depois ir fazendo vários, é, vários outros agendamentos depois. Já vou responder uma dúvida bem comum, é o seguinte, você pode fazer vários planejamentos, não precisa ter um só. Então você pode fazer um planejamento para alguns dias, para uma semana, você pode ter vários planejamentos, inclusive rodando ao mesmo tempo, tá bom? Então, seleciona aqui a quantidade de visitas por dia, eu vou diminuir um pouquinho aqui ó, no seletor, eu vou colocar aqui um seletor, por exemplo, de quatro visitas, você pode clicar e editar. editar, também é uma opção, você achar mais simples do que selecionar. Aqui ele vai sempre trazer o endereço da empresa como ponto de partida, mas se você quiser mudar o centro do raio, é só digitar o um endereço aqui e buscar, coisa também, o um raio, pode arrastar aqui, aumentar ou diminuir, tanto faz no no slider aqui, né, ou clicando e digitando aqui. É, aqui a gente tem as carteiras que você pode filtrar, então é, se você já utiliza essa função do sistema, é, você entende que isso aqui é, é bem comum para você, né, um grupo de locais, né, é, e aqui que você vai selecionar quais são as carteiras que que você vai querer mostrar aqui nesse nesse utilizar nesse planejamento, tá? Então, é, se você não utiliza carteiras ainda e, e, e enxerga que é uma necessidade de filtro aqui, é, você, o que, que você pode fazer no sistema é ir lá na lista de locais, tá? Tem um material de ajuda sobre isso que eu vou falar, exportar todos os seus locais do Contele, e aí você faz o ajuste dessas carteiras, você carteriza isso, né ou seja, coloca ali os nomes, né que é... carteira é um grupo, tá? Para quem não utiliza no sistema, é um grupo de locais. Então você vai colocar essas carteiras, coloca ali na... eu ensino a fazer isso no vídeo, no Excel, depois você vai exportar esse Excel e importa de novo para o Contele, tem um vídeo sobre isso lá na listagem de locais e no treinamento do sistema. Então faz isso que vai servir como, como filtro aqui nessa tela, e aí você vai fazer a sua necessidade lá no Excel, tá bom? Então, carteiras é uma opção de filtro, né? você pode digitar o nome da carteira aqui que você quer filtrar, ou categoria, as categorias do local, é só você digitar aqui que ele vai, ele vai trazendo aqui, por exemplo, as, as categorias aqui que você criou, né? as categorias dos seus locais aqui. Tá? São formas de segmentar aqui a, a, a visualização. né? Imagina que você tem você atende ali, por exemplo, um estado todo, mas são, são coisas diferentes que você tem, né? Clientes de tipo diferente são às vezes pessoas diferentes, então essa é a hora que você vai segmentar aqui: carteiras, categoria. Tá? É só digitar, e aí também, mesmo conceito aqui, a gente vai filtrar usuários do sistema. Então é, ele vai vir aqui com também o, o, o centro, né? A base da empresa mas você pode colocar aqui uma cidade do lado. O objetivo disso aqui é selecionar os usuários, tá? Por isso que ele vem com o mesmo centro do, aqui do, dos locais. Mas você pode ajustar isso aqui, inclusive pode arrastar a, a, a seleção aqui. Aqui eu, já é uma dica, tá? É, se você está achando que o raio vai te atrapalhar. Eu comentei aqui formas de filtrar carteiras e categoria. O que, que você pode fazer? Você pode colocar um raio gigante, pode colocar um raio do tamanho do Brasil todo. Porque você vai fazer mais filtros aqui, então eu poderia colocar um raio do Brasil todo, mas que eu quero somente uma carteira que eu criei somente a carteira de vendas premium, por exemplo. Eu vou fazer uma campanha aqui, então, enfim, é a carteira que você criou. Você pode colocar essa segmentação aqui, por isso que eu falei, né? É, não, não, não se apegue a, poxa, mas eu não sei, e o raio, eu não quero utilizar raio, eu quero utilizar outra coisa. Usa um raio grande, né? e aí faz a so o seu segmento aqui no filtro. Tá? Então, outra opção também é etiquetas, né? aqui é para filtrar usuários, né? então é... é uma função que a gente lançou no sistema também e você tem ali etiquetas dos usuários, coloca aqui, ele vai filtrar somente os usuários que tem a etiqueta que você está colocando. Tudo isso, quando você vai fazendo esse filtro aqui, você pode vendo que é... isso aqui vai diminuindo, né? vai aumentando, no... deixa eu ver se eu pego uma categoria aqui de exemplo, Nesse exemplo aqui, a gente tem um, um local chamado Manutenção Preventiva, né ó, não tem nenhum, nenhum local nessa região aqui, deixa eu pegar um outro aqui. Uh, ó. Clientes de contrato, tá vendo como ele diminuiu? Então eu tenho 131 nessa região, clientes de contrato, já fiz a segmentação. Tá, então é, é você viu que ele já, ele já atualizou em tempo real aqui. Então a etiqueta é o mesmo conceito, você vai, é, se você não tem etiqueta também tem um treinamento, mas é bem simples, vai lá, que configurações usuários, etiqueta os usuários, né, porque você pode filtrar, colocar essas etiquetas aqui, você quer separar em tipo de equipe, é, até mesmo por região, se você quiser separar por região, você cria um nome de etiqueta por região. Enfim, o, cada usuário pode até ter até cinco etiquetas, então também funciona como carteira, só que aqui para usuário, É né? uma forma de você criar grupos e segmentar. Então etiqueta e aí você vem aqui e filtra isso daqui. É... Antes de eu fechar aqui, quero te mostrar umas coisas. A hora que você clica... Essa aqui é a visão mapa, né? A hora que você clica aqui em cima em lista, ó, ele vai trazer a lista dos locais, que está mostrando aqui. Então de repente né, tem um local ou outro que você precisa tirar. Você pode trabalhar na exceção, você vem aqui e remove ele. Mesma coisa dos usuários, né? Ele já ele já, você filtrou ali, o, o, fez o seu filtro, né? ele trouxe cinco usuários. Mas aí você fala: Poxa, eu é, não quero nem usar a etiqueta, mas eu não quero agendar para o Valdo aqui. O Valdo aqui é, é interno. Vem aqui, o Valdo, fecha aqui, remove o Valdo, ele já atualizou, é, já vai fazer a atualização, já mudou aqui. E aí a hora que você chegar aqui no final, né, ele já vai considerar somente esses quatro usuários. Tá? Então, ele dá uma sugestão de nome, né, planejamento criado no dia tal, você pode colocar um nome aqui, o um nome da sua ação, pode renomear, pode manter a data, mas renomear o começo e pode colocar uma observação, aí você pode escrever mais detalhes aqui, se você tiver utilizar um link de um sistema interno seu, coloca detalhes aqui porque às vezes com o tempo vai, vai te ajudar a, a, a ver qual que era a descrição aqui, qual que era a lógica que você utilizou, enfim, esse campo aqui está livre também, você pode dar sua observação aqui. E olha só, a hora que você avançar, o sistema começa a utilizar o nosso algoritmo, e nesse momento ele não agendou ainda, ele fez o planejamento, tá? Você ainda vai confirmar isso, mas não está agendada essa visita. Então, explicando essa tela aqui, que ainda é o planejamento, né? É, eu tenho, ele dá um resumo dos locais totais que entraram, quantos usuários você tem e quantos dias vai durar. E aí ele mostra aqui quantos, quantos locais cada um vai fazer, né? E quantos dias vai durar. Aqui deu a mesma quantidade de dias. Muitas vezes não bate, um, fa um faz um dia a mais, um dia a menos que o outro. Né? Então, você consegue é, ter essa, essa ideia desse planejamento por aqui, você pode é, visualizar isso aqui em calendário, poxa, mais 43 dias, mas isso aí é até quando vai, você fica passando isso no calendário, é só você vir aqui, ó né? eu tô vendo que aqui em dia 1 ainda tem, né? então vai passando, você vai vendo aqui, ó, que, opa, olha só, aqui ainda tem aqui, deixa eu passar mais um pouquinho, olha lá, eu vou fazer isso daqui até quinta-feira, né? Dia, é, dia 4 aqui. Quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Então você pode ter essa visão de calendário aqui tá até onde vai. Outra visão é a de mapa. Poxa, aí olhando aqui como é que tá essa, os usuários que você tem aqui. Aqui, nas, aqui nessa. no centro aqui você tem. É só você ir passando e né? rolando aqui. Você consegue arrastar aqui a setinha, ó. E você vai passando os dias que ele vai mostrando as rotas que ele gerou aqui nas né? quatro vezes por dia para ver se faz sentido, você consegue trocar de usuário e você consegue ir vendo aqui se está se se tá realmente fazendo sentido esse planejamento. Isso aqui serve para te ajudar da seguinte forma, muitas vezes você não sabe quanto tempo vai levar e a gente já te deu essa resposta aqui. É, poxa, quanto, quanto, quantos dias eu levo para fazer né, essa quantidade de locais e com essa quantidade de usuários? Em quanto tempo eu conseguiria fazer? Imaginar que aqui deu 43 dias, mas você não quer 43. Você precisa fazer isso aqui em menos tempo. Vamos fazer então 5 visitas por dia. Vamos ver como é que dá? Quanto que muda? Você pode fazer esse cenário. Ó, Lá ele voltou para 5 usuários eu, quando eu voltei. Então eu vou remover de novo esse usuário aqui. ó. O Valdo, tá? E aí, olha só, vou avançar de novo, vou confirmar aqui, né? Cinco visitas, beleza? Antes era quatro, agora são cinco. Vou manter o mesmo critério. Ó, já diminuiu para 35 dias, né? Então tá ok para você. Você pode fazer a simulação. Ah, em vez de, em vez de uh, diminuir um dia, aumentar uma visita por dia. Como é que fica se eu aumentar um usuário, né? Se eu conseguir colocar mais alguém aqui, você pode fazer a simulação aqui, né? E, e estudar aqui. É, no mapa, né, como é que fica essa questão, tá? Então, aqui é o planejamento, depois que você confirmar que ele vai fazer o agendamento, né? Então, o ideal é que você revise o máximo possível aqui antes de confirmar, porque você vai ter bastante visita agendada, depois vai dar bastante trabalho para você, tem como excluir, é uma das, das dúvidas, né? Tem como excluir, cancelar essas visitas depois, mas aí você vai ter que fazer o usuário por usuário, vai dar um trabalho Vou dizer que grande, tá? Então confirma bem antes de fazer esse agendamento. Quando você confirma esse planejamento, e aí o sistema vai levar um tempo aqui para agendar todas essas visitas, né? O usuário, ele vai te dar esse, esse status aqui de agendando. E aí a gente vai para uma visão que, que mostra, ó, que ele começou a dar um status já pra gente, era bastante visita, né? Rapidinho ele deve terminar ele vai para uma visão de acompanhamento, tá? A gente tomou essa preocupação e esse planejamento que você fez, né? Ele tinha lá, você lembra, quatro, quatro usuários, era quatro visitas depois a gente passou para cinco. Como é que você vai saber daqui a cinco, sete dias, oito dias, como é que tá? Quantas visitas cada um teria que ter feito? Qual é o status? Está todo mundo, né? Todos os usuários estão no mesmo, no mesmo nível, todos já. Não, todos realizaram a quantidade que precisava ter realizado. Ninguém ficou para trás. É nesse momento aqui de acompanhamento. Que é essa tela que eu já tô tá? que vai. Que você vai ter essa visão. Então, aqui eu tenho uma visão geral. Né? Ele mostra aqui as visitas realizadas. Então, tudo zero. No caso, aqui, não começou ainda. É, de, de quantos, né? Qual o total? Então, o dia que você entrar aqui, se você entrar aqui daqui a oito dias, você vai ter aqui o status que cada um tá Todo mundo teria que estar tá no mesmo nível. Aqui, se tiver alguém para trás, você vai saber que tem alguma questão, uma se uma, precisar realmente intervir aqui. Então, é aqui que você vai ver qual é o nível de cada um. E também, passando aqui os dias, você tem uma visão é, por dia, né? porque era 5 visitas por dia, mas poxa, como é que tá aqui os dias, aqui? todo mundo tá completando tudo, tem alguém que não completou, é nessa visão aqui de dia que você vai passando, né? E, e vai vendo quanto que cada um completou ou não, então a gente tomou esse cuidado aqui pra você fazer essa gestão, tá? Aqui do... Da, das suas visitas, né? Justamente. Aqui onde tá essa... essa letra aqui, né? Esse aqui é um usuário de treinamento nosso, aqui vai aparecer o... O, o título que você descreveu tá, do planejamento tá, e quem que fez o agendamento, qual foi o usuário do sistema que fez esse agendamento. Então, aqui na listagem, ó aqui na listagem que eu disse que você vai ter vários planejamentos, né, se você fizer, você vê uh, um resumo né, dos locais envolvidos, usuários, qual foi o período que começou, então aqui eu sei que começou no dia 8, que foi amanhã, né? Que a gente programou. E que vai acabar dia 25 do 1. Então, ele está agendado por quê? Porque não é dia 8 ainda. A, quando chegar amanhã, quando chegar no primeiro dia da visita, né? Que foi agendada, dia 8, ele muda aqui esse status de agendado para em progresso. E aí você acompanha. E até o dia 25, ele vai ficar em progresso para você saber. E aí essa barrinha mostra aqui qual é que tá o nível, quanto está faltando aqui e por isso que eu disse você pode ter vários planejamentos ele vai pintando isso daqui vai né, vai preenchendo o status do seu, dos seus planejamentos e aí quando chegou no, quando chegar no dia 26 do 1 ele vai mudar aqui para concluído e aí é onde você tem que ter terminado aqui o status né tem que estar tá tudo concluído tá então essa isso aqui é atualizando é atualizado é, sempre que uma visita é realizada a hora que você acessa essa tela aqui atualiza é, isso aqui já é atualizado tá e aí é só você clicar para você ter acesso à tela que eu tava aqui que mostra a visão geral, uma visão por dia, você ainda assim tem a visão aqui por calendário e ainda assim pode ver aqui, tá? A visão por mapa aqui, se você quiser realmente ver, ver, ver o dia a dia aqui, do que ele está realizando, onde que tava essas visitas, né? Então você tem essa visão pelo mapa aqui, tá bom? É importante você saber que essa visão aqui, ela é, ela é é, tem a hierarquia, né? então é, aqui eu estou com o administrador, vamos imaginar que você tivesse dois supervisores e o primeiro supervisor é, é, fosse da equipe 1 e 2, do padrão e do Maurício, e o segundo supervisor do Léo e do Felipe. Olha hora que o supervisor acessar o sistema ele vai ter acesso somente a essas duas linhas aqui, o padrão e o Maurício, e o segundo supervisor que tem a equipe dele vai ver só esses dois aqui. Então, esse aqui tem a área aqui do sistema, a hora que o supervisor acessar, ele vai ter a, a visão somente aqui né, da equipe dele que está em progresso. E aí, eu vou voltar aqui no, no artigo de ajuda que, que eu cliquei aquela hora e não abri, é para te mostrar que isso aqui está acessível né, aqui no sistema. Então, lembra que eu mostrei aqui no começo, só clicar aqui, tem acesso a isso, para te mostrar algumas coisas, tá? e a gente vai relembrar aqui. Para você fazer o planejamento. O que você precisa definir? Quais são os usuários que vão realizar a visita, tá? Então a gente mostrou isso aqui, a gente definiu lá os usuários por raio, por raio ou por etiqueta, e aí eu disse, se você não está usando etiqueta, coloca a etiqueta agora, faz segmentação. Quais são os locais? Mostrei isso aqui. carteiras e usuários e raio você pode utilizar Todas essas opções, carteira é bem dinâmico, né? não tem nenhuma forma que no carteira não sirva, é só você exportar e colocar na carteira. Você pega um grupo de locais, inclusive tem cliente que já tem mais ou menos uma rota, uma, uma, uma sequência para ir. Você pode criar essa sua rota que você tem e colocar numa carteira. Né? Então ele vai selecionar aquela sequência de locais ali que você tem que fazer e aí vai distribuir para os usuários que você agendar. A data inicial, que a gente definiu no começo. O dia da semana que vai ser realizado, que é esse, esse leitor aqui que a gente fez aqui, de segunda a domingo, para você preencher os dias, pode só ser um dia da semana só. Né? Eu expliquei isso no começo, é sua necessidade e quantas visitas vão ser feitas por dia. tá? Por dia serão feitas, então é outra critério. É isso que você precisa definir para conseguir fazer um, um, um planejamento. tá? E aí a gente utiliza, como eu falei, um algoritmo que é é, é, é da Contele aqui para ter a melhor distribuição, né, baseado nesses critérios aqui, ele vai fazer a melhor distribuição de acordo com, essas, é, com esses itens que você colocou. E o que, que você precisa saber? Tá? Nesse momento aqui do treinamento, se você entrar aqui e tiver alterado isso, vai ter alguma novidade aqui, tá? Mas nesse momento a gente tem é, um suporte né, de até 10 mil locais por planejamento. Ah, mas eu tenho muito mais, marque isso. Aí você pode fazer o que eu falei, né? segmenta, faz planejamentos menores por enquanto. Então, 10 mil locais por planejamento, você pode fazer, não tem limite de planejamento. Inclusive, você pode, a hora que acabar a data de um, você começa a outro. já faz o um planejamento para o próximo, né? É... Eu comentei que você pode realizar vários planejamentos, um local, né? um local, e um usuário, um local ou um usuário, ele pode sim estar tá em dois ou mais planejamentos ao mesmo tempo. Não tem limitação para isso. Né? Pode acontecer, né? pode ser que você precise fazer isso, então não tem limitação. Uh, você pode pré-visualizar e editar quantas vezes é necessário antes de realizar o planejamento. Então foi o que eu comentei. A hora que você clica aqui em avançar, isso aqui é o seu planejamento, ele não foi agendado ainda, então você pode ir e voltar várias vezes, como eu fiz aqui mostrando mais cedo. Eu falei, poxa, não é para colocar o Valdo aqui, vamos voltar lá. Então, é, o que eu mostrei é que você pode fazer isso aqui com facilidade várias vezes, tá? Antes de agendar. Comentei que mesmo depois que você agendar, elas passam a ser uma visita do sistema, como as outras, né? como, como se tivesse agendado é, pela outra função, pelo mapa ou pelo calendário. Porém, você vai ter que utilizar os recursos que o sistema tem para fazer o cancelamento, né? que é entrar entrada da agenda de cada usuário, dia a dia, clicar num xzinho ali em tudo e pedir para salvar. Dependendo da quantidade, vai dar um trabalhão, né? mas tem como realizar assim. E é, é possível agendar novas visitas para o usuário que já participou de um planejamento. Tá? Então, vamos imaginar que. É, inclusive tá, inclusive alterar a agenda dele e utilizar a função melhor rota. Então o, a, a gente utilizou aqui, por exemplo a o Maurício, Maurício amanhã eu sei que ele já tem quatro visitas que a gente colocou no planejamento. Aqui ó, Maurício, ó, o Maurício amanhã ele já tem cinco visitas. Então eu posso ir aqui na agenda, lá na agenda, no calendário do Maurício, é, e, e aconteceu alguma coisa ali que precisou cancelar esse cliente, ou precisou adicionar alguma emergência, alguma coisa, eu posso fazer essa alteração, eu posso fazer essa remoção. Ah, não vai ter bloqueio para isso. Porém, é, não, vai, não vai vir para cá essa visão, né então assim, aqui é o planejamento, essas cinco que estão aqui, se você remover uma, não vai atualizar aqui, tá? É, e... Se você adicionar uma, não vai passar para seis aqui. Isso né? aqui é o momento que você fez o planejamento. Mas você pode, né? a gente entende que pode acontecer, pode acontecer, inclusive que você tenha que mudar a ordem das visitas lá, enfim, é o que eu disse. Você pode utilizar normalmente o sistema, é uma outra função de agendamento, né? que já, já tem no sistema. Faz o agendamento, faz a melhor rota, mexe na ordem e salva. Né? O funcionário vai receber isso e vai, vai realizar, tá bom? Uh, outra dúvida é a localização, já a localização do usuário. Né? Qual que é o critério que a gente utilizou aqui? Existe uma sequência e aí quando não tem esse item, o sistema passa automaticamente para o outro. Né? Então, o que, que a gente vai utilizar aqui primeiro, tá, no planejamento? Primeiro, estou uh, falando sobre usuários, tá? O que, que ele vai utilizar primeiro? Endereço cadastrado. Então, o que está cadastrado aqui em usuários, lá no endereço dele, é o que ele vai utilizar como ponto de partida para fazer essa distribuição, para fazer esse planejamento, toda essa rota. Se você não tem o cadastro do usuário no sistema, ele vai utilizar o da empresa, que é o que está aqui em configuração em sua empresa. Se você também não preencheu lá na sua empresa, né, ele não conseguir pegar, ele vai utilizar a última coordenada da localização do usuário, né, obtida por dados de monitoramento, e aí, se, se por acaso aqui ele não tiver ainda, esse usuário você acabou de cadastrar, ele não tem uma coordenada, ele vai recorrer aqui ao último ponto de partida utilizado pelo usuário. Então, se você estiver utilizando ali o reembolso como ponto de partida de chegada, é o último que ele utilizou. É... Aqui, bom, o que é muito comum é ficar aqui entre o primeiro e o segundo, né? Acredito que são os dois itens aqui que, que, você, que o sistema vai realmente recorrer aqui, mas mais adequado é realmente o primeiro mesmo e, e é isso, é o que você pode preencher ali e tá mudando, enfim, colocar o endereço do, do usuário que você precisa que seja considerado como ponto de partida, tá? É, aqui a gente tem um que eu mostrei no vídeo, né? O, como funciona o planejamento, um pouco mais de detalhes aqui sobre os raios e tal, a gente tem aqui os status do planejamento, que são esses status aqui, deixa eu voltar aqui, planejamento agendado, que são os status aqui, agendado, e, e eu comentei isso também no vídeo, que ele muda automaticamente, né? Então não é você que muda, aqui. ah, eu preciso clicar aqui, mudar, não. Chegou no dia do, que de início ele vai mudar e a hora que concluir ele vai mudar para encerrado também, então esses status aqui é, são alterados automaticamente, tá bom? Então, Façam um bom proveito, tá? usem uh, muito essa função porque ela vai realmente salvar muito tempo aí de planejamento de vocês e boa sorte!